Nesse vídeo eu vou explicar algumas coisas que você pode mudar no final de algumas palavras em espanhol e você vai ter essa palavra em português. Então, claro, somente com essas mudanças simples você já vai ter muito mais vocabulário em português. Se você é professor de português, pode utilizar esse material com seus estudantes e se você é estudante, aproveita o material para aprender mais e mais sobre o português. As palavras que terminam em E no espanhol, como ablé, cociné, preparé, esse e, tanto no passado como no futuro, você vai substituir pelo, pelo ei no final. Então esse yo hablé ficaria eu falei, cozinhei, preparei, levantei, caminhei. Então nunca vai terminar caminhe, caminhe, caminhei, OK? Eu coloquei essa tradução aqui, mas não se concentre na tradução da palavra, OK? Eu coloquei aqui só como exemplo. Vocês sabem que eu não estou de acordo com traduções. A ideia é que você sempre aprenda uma nova palavra e você tenha frases com essa palavra. Então você vai relacionar muito melhor e você vai aprender de uma forma muito mais prática, ok? Mas eu coloquei aqui somente para você ter uma ideia da coisa. Okay? Então, termina com E, EI. Isso no passado, na primeira pessoa. E aqui você vai ver que no futuro também você pode utilizar o E. Então, aqui, hablarei, falarei. Cocinarei, cozinharei. Então, a mesma coisa, ok? Termina com EI. ei a mesma coisa. Lerei, lerei. Medirei, medirei caminharei. Ok, então você vai perceber aqui que no futuro também é basicamente a mesma coisa. Você só vai acrescentar o "-ei", no final. A palavra não vai, ter, não, não vai terminar com falarei. Vai terminar com falarei. Ei, ei, ei. ei". Cozinare, cozinarei, cozinarei. Cozinharei. Então fica aqui esse "-ei", no final. "-ei", no final e no final outra vez, então lerei, medirei, caminharei, tudo ei, ei, ei, ei, ei. Você pode aplicar isso em vários verbos, ok? A maioria dos verbos vai funcionar dessa forma. Na primeira pessoa, você pode falar de três formas, sim? Vou a ser algo, irei a ser algo e "harei tal coisa. E no português é a mesma coisa, vou fazer, irei fazer e farei tal coisa. Nesse caso aqui, você já está falando caminharei, vou caminhar, irei caminhar. Nesse caso, cozinharei irei cozinhar, cozinharei ou vou cozinhar? E claro, a forma mais utilizada, tanto no português como no espanhol, é boi a, então no português seria vou e o verbo no infinitivo, ok? Essa é a forma mais fácil de conjugar os verbos. Você vai ver aqui que qualquer verbo no futuro, você pode utilizar vou, vai, vão, vamos. Esses são os quatro Vs que você tem que aprender para conjugar qualquer verbo no futuro, ok? Então você fala, eu vou falar, ele ou ela, ou você, ou a gente, vai comer, eles vão fazer exercício e nós vamos adiar a reunião, ok? E adiar, essa palavra aqui, que eu sei que muitas pessoas não sabem, significa deixar para depois, ok? É postergar alguma coisa, então eu estou adiando. Se eu, se eu, se eu adio uma reunião, é porque eu deixei para próxima semana. Então, seria hoje a reunião, mas eu vou deixar para próxima semana. Então, eu adiei a reunião, beleza? E quando eu falo a gente, como eu já expliquei em alguns vídeos no YouTube, a gente se refere a nós, ok? É você também está no grupo, então a gente vai sair, a gente vai fazer tal coisa, é muito, mas muito mais comum que as pessoas no Brasil falem a gente, ao invés de nós. Nós iremos comer, não sei o que, não, a gente vai comer, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai viajar amanhã, ok? Então esse a gente é muito, muito comum, você vai ver isso em todo canto quando você chegar no Brasil. Um detalhe muito importante também é que o pronome tu é conjugado como ele, ela ou a gente, ok? Então é tu vai, tu quer, tal coisa, não tu queres. Seria correto tu queres tal coisa, mas as pessoas não falam assim no Brasil, ok? Então bacana, esse tu é mais utilizado como ele, ela e a gente, ok? Se eu não me engano, na, no Portugal, sim, utilizo o da forma correta, assim, é conjugado da forma correta. Ok, já descendo mais um pouco aqui, a gente tem as palavras que terminam em sion, no espanhol. Então, informação, esse sion se torna são. Atenção, população, natação, emoção. Então, a pronunciação em espanhol seria como são. Então, a população, natação, emoção, perceba que a palavra população é diferente de población. Sim, eu cometi esse erro também quando eu comecei a falar espanhol, eu falei população, e as pessoas que... Então, claro, quando você está falando português, é muito capaz que você aprenda que as palavras que termina em sion é são, então você, claro, población, população", população", mas não, ok? População. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Então, trocamos o sion pelo são. Palavras que terminem em siones, como informações, donações, e etc. No português, a gente substitui por sonhos. Então, informações, doações, avaliações, medicações, investigações. E esse ons", ons, como nasal, ok? Seria mais ou menos assim a pronunciação. A pronunciação em espanhol seria como soins. Porque o som do z no espanhol, que seria z, seria s", s, Então, seria soins. Ou seja, trocamos os siones pelo soins, Ok. E esse C com esta colita aqui, com o rabinho aqui, é um C cedilha, ok? Então, outros exemplos aqui que vai parecer muito com o anterior, sendo que a letra que vem antes do ION, que você vai ver que nesse caso aqui, esse IONES, a letra que vem antes é um C, mas aqui, DIVERSIONES é um S. Então, esse S vai definir esse S aqui no português. Então, DIVERSÃO seria com S, não com C cedilha. Okay? Diversão, diversões, tensão, tensões, e mesma coisa, singular, são, tensão, e plural, sonhos, tensões, ok? Outro exemplo que termina em rion ou riones, então religión ou religiones seria religião, religiões, região, regiões, ok? Então vou falar mais rápido, religião, religiões, região, regiões. Ok? Então, eu acredito que a pronunciação no espanhol seria mais ou menos assim. religião, ji com esta la ye No espanhol. E no plural seria religiões. Giões". Aqui tem outra. León lion e leones. Então, rebelión, rebeliones, rebelião. E você vê aqui que mudou a letra. Agora é um L. Sim? Aqui era um G. Aqui é um L. E aqui antes. É o que? Um S. Então, muda, ok? Então, diversão, religião, rebelião, rebeliões no plural, tabelião com L, ok? e tabeliões. Então, beleza, você vai ter aqui também o vion e viones, sim, avion e aviones. E no português seria avião e aviões. E outra vez, muda a letra aqui, ok? Só repetindo. Aqui, antes do ião, tem, e, tem G, desculpa. Antes do ião aqui tem L e antes do ião aqui tem V. Então, são algumas formas diferentes aqui, ok? Aqui tem um S, aqui tem um C, então vai, ser, vai, ser, vai ter uma variação, ok? Então, tem que prestar atenção nisso para vocês terem ideia disso quando utilizar no português, ok? Mais alguns exemplos aqui de semelhanças entre espanhol e português. Você vai ver também que as palavras no espanhol que terminam com ble, no português, seria vel, ok? Então, a palavra como confiable, seria confiável. E você vai ver que tem esse acento aqui, ok? Esse símbolo aqui, esse acento. Então, confiável, tem uma subida assim. Então, confiável, razoável, aqui a segunda. Responsável, combustível, ok? Isso no singular, ok? Você pode, você pode buscar outras palavras também que terminam com ble e fazer o exemplo para ver se funciona. Se você, tá, se você tem um professor particular, ou se você está tendo aula em algum instituto, você pode fazer o teste e conferir com o seu professor para ver se está correto. As que terminam em blés, que seria o plural, seria confiáveis, visíveis, agrupáveis, toleráveis, ok? A letra que vem antes do ver sempre vai estar tá acentuada, ok? Então, você vê aqui que está acentuado a, i, a, a, aqui, i também, a, a, a, a, tudo acentuado, beleza? E a pronunciação no espanhol seria mais ou menos assim, confiável e não bel, ok? Isso aqui é um v, v, como um vi, em inglês, V, in Vão, confiável, e no plural, confiáveis, veis, beleza? Pronunciação do Q, neste caso é a mesma do espanhol, ok? Só muda a forma que se escreve, então você tem delinquente, a pronunciação é a mesma, tirando, com a exceção desse T aqui, ok? Esse T aqui vai mudar, porque no espanhol seria delinquente, e no português é delinquente, OK? 4 é a mesma coisa, 4. Adequar seria adequar OK? Essa é a pronunciação do R aqui no final, adequar. Ah. Se você não pronuncia esse R aqui, fica adequa. Então é adequar. Dá um como que uma, ah, ah, que okay, é adequar. E antiquado seria antiquado. Então, Aqui, outros exemplos de semelhanças. Então, beleza, aqui tem algumas palavras que contém dois seis e outras palavras também que contém C no espanhol, mas não tem C no português, ok? Então, aqui as duas primeiras é as que tem dois seis e as duas últimas que contém somente um C, mas que no português não tem esse C. Então, você tem acción e ação. Fracción, fração, ok? Ação, fração, fractura, esse C, Fratura, não tem, seria fratura. ator ator. E a mesma coisa é para actriz, seria atriz. E alguns verbos conjugados no passado, como ordenou, no português seria or, ordenou. Então termina com esse ou, ou, ou, não termina ordenou, ordenou. Porque se você não coloca esse ou aqui, vai ficar eu ordeno no presente. Então você vai falar ele ordenou, ele falou, ele estruturou. Ele faturou. Então, esse ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ok? E aqui as palavras que terminam com ales, eles e oles. Cristales, cristais, ok? Você vai perceber que a maioria das palavras que terminam em ales no espanhol, você só vai trocar esse final aqui por as, ok? Credenciales, credenciais. Naturais. Palavras que terminam com eles. Hotéis, papéis, coquetéis. Tá vendo aqui? Eles, eles. Eles. E aqui, és, és, és. E as palavras que contém oles, caracoles, espanholes, aerossoles, no português seria caracóis. Então, oles se torna ois. Então, caracoles, caracóis, espanhóis, aerozóis. Ok? E a pronunciação desse S aqui entre vogal seria z. Beleza? Aerosóis. E algumas palavras que em espanhol tem um H, em português leva um F. Então, você tem herir, hacer, horno, hada, que no português seria ferir, fazer, forno, fada, filho, folha. Espero que esteja claro aqui, ok, até aqui. Vamos descer mais um pouco. Ok, e algumas palavras do espanhol que tem J, que no português tem lh, ok? Letra h. Hijo, honra, mejor, oreja, e blá, blá, blá. E aqui seria filho, folha, melhor, orelha, molhar, e alheia, ok? De arena, alheia. Então, essa pronunciação de ia, ia, ia, ia, lé, LH, lho, Filho, folha, melhor, orelha, molhar, alheia. Beleza? Se você quiser praticar a pronunciação de palavras, pode acessar a página forvo.com e aí você vai ver muitas pronunciações. Então, qualquer dúvida que você tiver, é só colocar play, play, play, play, play várias vezes e você vai escutar um milhão de vezes até você aprender a pronunciação da palavra. Beleza? Então, palavras que terminam com AD no espanhol, geralmente termina com AD no português, ok? E esse som de AD, de, de, não AD. Você tem a palavra universidade, no espanhol seria terminando como universidade, não universidade, ou universidade, comunidade. E no português seria universidade, e preste atenção nessa pronunciação do R aqui, universidade. Comunidade, afinidade, biodiversidade e amizade, ok? Então espero que tenha ficado claro essa parte. Ok, aqui estão tá algumas comidas do Brasil muito, muito gostosas. Eu gosto muito dessas comidas, faz muita falta. Uh, açaí na tigela, brigadeiro, farofa nordestina, coxinha de frango, empada de frango e canjica nordestina. Eu não vou explicar o que é cada uma dessas comidas do Brasil, porque senão vai levar muito tempo. E aí eu fico já emocionado, com fome aqui, eu vou querer ir para o Brasil agora mesmo comer. Mas eu espero que vocês busquem na internet o que é cada comida, ok? E até como fazer. Se você quiser acessar essa página, tudogostoso.com.br, eu recomendo, 100% recomendo. Eu mesmo utilizo essa página. Eu sempre falo que você tem que aprender com o material, com o conteúdo que os brasileiros utilizam. Então os brasileiros utilizam essa página para cozinhar. Muitas pessoas conhecem essa página, tem mais de milhões de pessoas que tem é, no, no, a fanpage, né? muitas pessoas seguem essa página e você pode aprender a, co a cozinhar muitas coisas. Então você aprende a cozinhar e na mesma hora também você está aprendendo português. Maravilha, não? Né? Então beleza, se vocês quiserem receber algumas notícias, artigos e oportunidades de trabalho, e, inclusive também bolsa de estudos para estudar no Brasil, é claro, você pode se inscrever na newsletter, ok? Isso é acessar a página portuguesenativo.com ou nativeportugues.co e se inscrever para receber as novidades do Brasil. Então você vai estar tá aí tranquilo, vai receber um e-mail com as oportunidades. Se você quiser ir para o Brasil, você já sabe que tem várias aulas aí que vão te ajudar a falar mais e mais português. Ok? Então continuando aqui, a última parte: palavras no espanhol que termina com arre, no português geralmente termina com agem. Então biarre, massarre, pa", passarre. No português seria viagem, massagem, passagem, garagem, montagem. Blindagem, ok? Muito simples, ok? Somente com essas coisas que eu ensinei aqui para vocês, vocês vão ver que vocês vão aprender muitas e muitas palavras de português, porque essa regra se aplica em muitas palavras, ok? Então é isso aí, galera. Essa foi uma, uma breve aula assim, sobre as semelhanças do português e espanhol. Tem muita, muita mais semelhanças, eu acredito. Mas se eu fosse colocar tudo nesse mesmo vídeo aqui, seria muito extenso. E aí cansa um pouco, ok? Então até a próxima aula, continua praticando muito português e até mais. Valeu, tchau tchau, um abraço.